Olá, sejam bem-vindos ao canal do Marco Faz alguns meses que eu não posto, eu acabei postando hoje O canal também tá que entrega as graças E é por isso que eu não tenho sucesso na vida Porque eu sou muito inconstante Que se foda Quando eu parei de postar vídeos aqui, cara, eu tinha menos de 100 inscritos Agora eu já tenho mais de 200 Nossa, que loucura, então A fórmula do sucesso é ficar sem postar nada temos muitos comentários aqui sem respostas, sem ser lidos, né? Acho que eu vou responder uns 10 nesse vídeo no próximo vídeo respondo outros. Hey! Bom, aqui estão os comentários não lidos, né? Não respondi. Temos aqui o... Que é a cara Marcou aqui hashtag viajante. Sinal que ele viu o vídeo até o final. Pronto, ganhou um coraçãozinho. Uh -huh. Nosso amigo Sidney Ricardo pergunta... Onde encontro Tangerina? Você encontra Tangerina no DR em duas ocasiões. No Natal, a gente recebe meio que de graça. É, só por jogar, matando o boneco de neve, ou você pode entrar em contato aí comigo que eu vou te dar algumas e você pode plantar numa estufa, pronto, ganhou, amei outro comentário do mano Sidney, mano estou preso na missão de Ignati para fazer a forja, já peguei todos os materiais mas chegando nele, só fala que não peguei, o que faço? engraçado, temos aqui as respostas prontas que estranho não desista, <risos> vai conseguir <risos> Calma, aí, é só tuberculose tá? Enfim, muito provavelmente você não tá com os itens em cima lá do Ignat Tenta largar os seus itens lá no local que ele fica Eu acho que a missão do Ignat, ela foi retirada, tá? Dá uma checada lá Mas se você ainda tiver com a missão do Ignati, Larga todos os itens lá no local dele e tenta de novo se você não conseguir, o jogo tá bugado. É triste, mas... É a vida. É. Ankinon, Salve, mano. Salvado. É, é nóis. aí um, aí. não Sou o Anknon. Ó, oh, que legal, cara. Você é o não Valeu. E eu não me lembro qual é o meu nome, mas muito provavelmente eu sou o Dark Nemesis. E eu era o Judas Caim Lucifero. <risos> muito louco, hein, velho? E a o tira falamos. não falou a Oba. <risos> Vou mandar um UPA aqui pra ele. Opa, mandamos UPA um pro cara. <risos> Só tuberculose, tá? Hey! Marcos Gamer, com a foto de Minecraft, né? Marcos representando os Marcos aí. Caracas, esse jogo é top. Qual o melhor local? Para uma base permanente, o ONI aqui com a máscara de gás. Muito provavelmente esse carinha não viu o nosso vídeo até o final. <risos> que lindo, cara. Hey! Se entregou aí, né? Filme, chama meu Muda Local. Top, mano. Faz um tutorial para quem criou a conta. Como assim, mano? Como assim? Uh, Jocélio, bom conteúdo. Valeu, mano. Bom comentário. TMJ. Muito bom conteúdo, porra, valeu, cara, você é o cara, Jorcelio M. Vamos ver o que mais. Muito bom suas dicas e a edição de vídeo muito engraçada. Valeu, mano. Às vezes as drogas ajudam. <risos> Vamos finalizar esse vídeo aqui, o último comentário aqui do Jorcelio, depois eu vejo mais, tá? Beleza, tamo junto, é nóis e deu pra nós dar uma risada aqui.